Fala aí gente, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trazendo para vocês E se os sobranos vencessem, eles seriam a espécie perfeita em M10? Veremos isso no vídeo de hoje, mas antes já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Cara, já parou pra pensar que após os eventos de Força Alienígena, o bem acidentalmente fez com que os Atazianos se transformassem exatamente no que eles se diziam ser? A espécie perfeita acima do resto Bom, os soberanos eles eram uma espécie De sangue doente, né, devido ao Incesto, caso que eles tinham pouca Vastidão genética, né? eles só se envolviam Com membros da própria espécie ali E não com de outras, entendeu? Então esse problema é resolvido quando ele reescreve O DNA de todos os soberanos E os recomenda com a genética de todas as milhões De espécies do Omnitrix Isso inicialmente só faz eles mudarem de cor né? Porém, a realidade é que a diversidade Genética enorme que eles possuem agora Pode acabar servindo como uma ponte para o surgimento de poderes incrivelmente perigosos. Vamos explorar tal conceito. Embora na atualidade o soberano seja uma espécie bem comum, porém, graças aos estudos na área da epigenética, sabe-se que os genes dormentes em um DNA podem ser despertados com reação a estímulos externos, como uma adaptação aos eventos ao seu redor Por isso, embora não tenham esses poderes Os soberanos eles poderiam despertá-los Em resposta à necessidade Por exemplo, um soberano que está desidratado né, Por causa do calor Mas ele tem o DNA de um polar manso Aí está aí a arte né, Feita pelo Alexandre O Grande Muito massa uh, fanart aí Bom, esse soberano aqui poderia despertar os genes, os poderes criocinéticos dessa espécie E assim ele poderia refrescar o seu corpo Daí com a seleção natural, os melhores genes para a espécie são privilegiados na reprodução O que significa que em casamentos e reproduções Os soberanos dariam preferência a sempre os genes mais compatíveis com as intenções deles Sejam essas intenções boas ou maléficas né? Dependendo de como as futuras gerações soberanos vão agir A única certeza é que esse método traria o descarte de poderes que os soberanos consideram fracos ou inúteis, para qualquer que seja a situação que eles se encontrem. E para terminar, as mutações e hibridizações que com absoluta certeza iriam acontecer nessa evolução. Novos poderes serão gerados junto ao aprimoramento dos mais fortes já existentes. Ou seja, galera, é dado o tempo suficiente para os soberanos cruzarem a sua nova diversidade genética em si, os soberanos iriam se tornar uma super forma de vida com as características mais poderosas de todas as espécies sapiens disponíveis no Omnitrix naquele momento em que tiver o seu DNA alterado, tá vendo aí galera? Como eles foram muito buscados, né? Isso é basicamente todo o DNA da galáxia com o um extra de um super DNA extra dimensional como o do Alien X, isso mesmo, DNA Sap Celestial. Obviamente provavelmente não iam conseguir despertar o total leque de habilidades do Alien X, mas iriam ter um boost em poderes cósmicos o suficiente para apresentar uma ameaça significativa para todo o universo. E eu galera, essa arte que eu tô mostrando aqui pra vocês é a arte do Feral 4 Arms né, que ele fez aí, e cara, assim não é certeza. Tipo, o artista não confirmou que esse soberano aqui é um soberano com o gene do Alien X. Mas a gente dá pra notar, cara. Tipo, tá implícito que é isso por causa dessa essas estrelas que tem no corpo dele, entendeu? Aí a gente pode considerar. Aí outra coisa, o Darwin Mcduff, ele falou que o soberano que tem o gene do Alien X provavelmente não poderia usar os seus poderes. Só que assim, é uma coisa, provável, probabilidade. É 50% sim ou 50% não, entendeu? Então aqui a gente poderia colocar esse soberano numa condição Que ele conseguiria sim despertar esses poderes Aí como eu disse, não teria todos o potencial completo do Alien X Mas ainda assim seria um grande perigo aí pro universo e Essa outra fanart também foi feita pelo Alexandre, o grande CV aí né? Que ele tá usando um pouco dos poderes cósmicos do Alien X Seria mais ou menos assim Mas mais de poderes habilidades, eles teriam as melhores características passivas Como sobrevivência no espaço o qualquer ambiente, umidade, a calor, frio, ácidos, até mesmo a dano comum ganho uma invulnerabilidade. Eles teriam um vasto intelecto da soma das criaturas mais inteligentes que estão nos seus cérebros, teriam manipulação de centenas de tipos de elementos e diversos poderes, manipulação de energia, geocinese, heliocinese, cronocinese, a distorção da realidade. Os limites dos poderes da super raça de soberança são apenas pela imaginação. Até mesmo a sua estrutura corporal mudaria comparada a um soberano comum. Daí o que resta saber é: então, Esses super soberanos seriam do bem ou do mal? E eles estariam no Omnitrix? Bem, em Força Alienígena vemos que o Rei Ransink... Terceiro, ele estava guiando os soberanos para um caminho mais voltado à paz. A tendência é seguir por esse caminho e o fato dos soberanos vi virarem a espécie mais poderosa da galáxia, iria simplesmente torná-los algo semelhante à tropa dos Lanternas Verdes, né? Porque que são criaturas de poder quase ilimitado, que apenas dependem da criatividade do ser em questão, mas que mesmo com todo esse poder, ainda serve como uma força protetora do universo. Mas sempre existe a possibilidade de, no meio dessas várias gerações, haver um ponto de divergência na filosofia de paz do rei Hansen III, com algum líder da época tornando as decisões erradas e tudo mais. Isso faria com que o Soberano se tornasse literalmente os soberanos talvez da galáxia, talvez do universo inteiro. A não ser que algum ser mais poderoso suja, Mas quem poderia, afinal? Ele tem todos os poderes basicamente. Poderia ser eu, acabarei com os super soberanos com meu fogo azul. aí. até parece que você conseguiria fazer alguma coisa. Você nem venha com papo Bartolomeu. Todo mundo viu que você desistiu da luta que tivemos ontem no vídeo do paradoxo do mal. Você não teve coragem de me enfrentar. Não, veja bem, eu só saí da luta porque eu não queria mais sujar minhas patas com você. Então é com vocês pessoal, quem foi o vencedor da batalha de ontem? Fui eu ou o Bartolomeu? Coloca aí Nino, sou macho viu galera, que nem diria o Daniel um macho arretado ou coloca Bartolomeu se você acha que esse projeto de felino ganhou. Pense bem quando for votar, lembre-se que o destino do universo está na palma das minhas patas. Multiversos destruídos e extintos para nós Quanto a ah, super soberanos do Omnitrix, seria possível sim, mas não para o Ben. Obviamente a evolução demora milhões de anos, né? logo, o usuário do Omnitrix capaz de virar um super soberano, ele iria ser um descendente distante do Ben Tennyson. O que daria um bom assunto para o vídeo né, agora, imagina aí, uma série de vídeos sobre descendentes do Ben. Cara, se vocês quiserem, coloca aí nos comentários, eu posso fazer aqui para vocês um vídeo assim bem interessante, trazendo os descendentes do Ben. Imagina aí os próximos portadores do Omnitrix, Mas ó, é legal porque me lembra Avatar, né? Avatar lenda de Eng, né? Porque sempre tem, né? Ah, um certo tempo tem um Avatar que é um dominador de tal elemento Aí ele morre, aí surge um próximo Aí sempre vai assim, assim, assim Aí imagina se fosse desse jeito com o Ben Tipo, ele morrer Aí passar o seu Omnitrix pro Kenny Aí beleza, o Kenny vai lá, cresce, né Tem sua família e tudo mais Aí tem seu filho, aí morre, aí passa pro próximo, entendeu E vai, e vai indo assim, assim, assim Seria muito legal, tipo, cada um tivesse a sua própria característica Que diferenciasse Pra não ser, tipo, tudo uns mini-bem, tá ligado? Tipo, todo, todos iguais o Ben, não Cada um teria a sua peculiaridade diferente Talvez alguns usariam o Omnitrix Pra ser um anterói ou ser do mal mesmo ou, ou alguns seguiriam o legado do seu pai Como o próprio Kenny Ou eles usariam o Omnitrix de maneira diferente Diferente para eles tivessem um conhecimento a mais do que o bem, eles manjariam mais, imaginaria superarem o bem, saber ligar o controle médico, que nem o próprio Kenny, né? Ele usou massa cinzenta. Pra desbloquear o controle de coisa que nem o próprio Ben e o Ben 10 mil não pensaram nisso, poderia acontecer muita coisa da hora, né, galera? Então, se vocês quiserem esse vídeo, deixa aí, na, deixa aí nos comentários, também coloca aí quais próximos vídeos eu posso fazer aqui no canal, que vocês estão vendo aí, né, galera? Que agora eu tô trazendo umas coisas mais interessantes pra vocês verem, expandindo mais o universo Ben 10, trazendo aí conteúdos que eu nunca tinha trazido eu falei pra vocês, né, galera? Que sempre tenho que explorar em Ben 10. Então, é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, se você seja membro, ative o sininho, falou e tchau!